Toma, vem pra cá porque agora a gente vai falar de moda E como eu anunciei há pouco, a gente não vai falar hoje sobre tendência, sobre aquelas apostas que a gente já fica esperando, né, a serem lançadas Na verdade, hoje, a gente vai falar sobre as diversas formas de geração de renda nessa área Inclusive para que você possa entender um pouco mais da importância da moda no nosso dia a dia Vem pra cá porque eu vou receber ele, que foi eleito do Conselho Nacional de Política Cultural O Manel Mojô tudo bom, Manel? Bem-vindo aqui à nossa casa mais Obrigado. uma vez. Feliz Ano Novo, né? Ainda não esteve com a gente em 2017. Um prazer te receber aqui. Então, vamos lá. Antes, eu queria que você... Já que você foi eleito, né? Parabéns, né? Por estar aí ocupando e sendo também uma pessoa atuante, né? Dentro daquilo que você gosta, que você tanto se dá bem, né? Que é a questão da moda. Fala pra gente, como é que atua esse conselho? Pra que a gente possa entender. Então, boa tarde. Boa tarde. Obrigado boa tarde. pelo convite. É, o conselho, eu fui eleito em 2015... E 2016, 2017 é o mandato que a gente é, tem que exercer nossas funções. O principal é, objetivo do Conselho é criar diretrizes para a gente conseguir veredar é, políticas culturais no segmento de moda. Sendo que a gente é, é uma forma da a gente é, democratizar as formas de criar política no país. Então a gente vem com todas as instâncias governamentais... E, o, e a sociedade civil organizada. Eu represento a sociedade civil organizada, então é como se todo o mercado de moda me elegesse como representante para ir para Brasília defender as pautas de moda. E nisso eu faço parte dentro de um colegiado, um colegiado que a gente chama de técnico artístico, que tem design, moda, é, artesanato, aí tem os setoriais de patrimônio, que vem o patrimônio material, imaterial, arquivo, cultura afro. Então, existe 14 e colegiados é, para ser atendidos nesse ministério. E a importância da moda dentro do Ministério da Cultura é fazer com que a nossa identidade seja de fato é, identi identificada no Brasil e, e a gente comece a desenvolver. Porque a gente sabe que aqui em São Luís a gente tem muito shopping, tem muitas lojas de bairro. Mas só que quais são as políticas públicas voltadas para esse segmento? Até então a gente não tem. O que a gente tem hoje é a entrada às leis como a lei de incentivo à cultura, Verdade. que então se qualquer empresário, então produtor cultural, ele queira fazer algum projeto cultural para eventos, atividades ou valorização, a criação de um museu, o lançamento de livros, ele pode fazer através dessas leis de incentivo federais. Aí as, as nacionais, como a gente é o plano nacional, a gente se reflete no plano nacional, aí tem as estaduais e municipais. Inclusive, Manel, você está em contato né, com vários desses artistas, a turma que realmente tenta é, viver e sobreviver da moda para poder levar né, essas questões até Brasília. O que, que você mais escuta, o que, que você acha que precisa de fato para que a nossa moda local seja mais valorizada? No começo, é, as, as marcas, normalmente os, os empreendedores de moda, é, vêm com discussão sobre é, isenção tributária. Só que, como o Ronaldo Fraga já falava em 2010, é, isenção tributária é do Ministério da Fazenda. É, a gente está no Ministério da Cultura. Então, é, a gente precisa de mais é, políticas culturais. Então, é, criar incentivos fiscais, é, incentivos de cultura e colocar a gente é, em todos os segmentos. Então, federal, a nível federal, estadual e municipal, é, a gente precisa estar em todos os editais, por exemplo. Então, é editais de cultura, é, normalmente não tem o um segmento de moda sendo contemplado. Isso precisa. As principais demandas é fazer com que... É, a nossa moda seja valorizada e, e existam é, políticas que atraem indústrias. Infelizmente, o Maranhão não existe mais indústria nenhuma. Quer dizer, existem indústrias, mas indústrias, indústrias setor, de confecções, né? tipo a é, indústria de jeans, por exemplo, mas a é, indústria de tecidos né, a gente não tem, indústria de botões nós não temos, a gente é, acaba comprando muito de fora. E essa produção, com falta dessas indústrias, dificulta o trabalho e encarece a produção. Por isso é muito difícil criar, de fato, moda em São Luís. A gente tem pequenos ateliês que conseguem sobreviver, porque conseguem é, com, comprar de fora, mas... Mas mesmo assim, elas precisam desses incentivos. E mesmo a gente não tendo indústria, a gente tem que criar mecanismos, diretrizes de fomento de indústrias vindo para cá. Ou então, é, existir um consórcio entre as empresas para comprarem de fora, comprar mais barato. Porque a gente sabe que essa compra conjunta baratia muito o custo final. E isso daí é, são as principais faltas de moda que a gente tem tanto aqui no Maranhão quanto no Brasil todo. Inclusive as pessoas precisam entender né, essa diferença da indústria da roupa, né, da confecção para indústria de Isso moda. Mesmo. Há uma diferença aí entre elas. É. A indústria de roupa é diferente da indústria de moda. A indústria de roupa, ela, quando ela se encontra com a cultura, ela vira uma indústria de moda. Porque quando a gente fala em indústria de roupa ou acessórios, a gente fala só do tecido, a gente fala da indústria de, é, de metais, para construir as bijuterias. E a indústria de moda, não. Ela transcreve uma história e ela referenda uma identidade nacional, local ou temporal. Então, a gente consegue identificar... Ficar uma pessoa é, pelo que ela veste. Eu hoje consigo identificar uma evangélica de longe, pelo corte da saia, pelo corte do tecido que ela está usando. Isso daí é uma identidade de moda dentro da roupa dela. Se fosse só uma indústria de roupa qualquer, ela usasse qualquer coisa que não identificasse ela como um indivíduo, seria só uma indústria de roupa. Agora a gente tem almofadas, mas só que essa almofada, por exemplo, ela está produzida em que série? Ela está seguindo alguma tendência de moda, uma tendência de mercado? Então é... é... É nesse, nesse parâmetro que a gente consegue criar. Então, quando é, uns empreendedores de moda em São Luís é, criam uma loja, ela precisa se atentar a que de fato é moda. O que é a, as, as benditas das tendências. Que na verdade a tendência não é uma tendência do da das formas, das cores em si, mas é uma tendência de consumo, é você entender o que essa sociedade está consumindo e de que forma eu vou atender essa necessidade. Não adianta eu criar uma loja hoje, ah, eu vou usar agora só camisa de, vou vender é, camisa de rock, sendo que, vamos dizer que na, no local onde eu botei minha loja, o público não está ali. Então, será que eu fiz um estudo acerca desse dessa loja ah, para a gente atender a moda vai muito mais além vai né? muito mais além e a forma como a gente também é, vende essa roupa você precisa ter uma cabine é, específica pra, é, com uma iluminação adequada, porque quando a gente fala em vestuário, a gente fala também na, no consumo, de como você consome. Então, normalmente, quando a gente vai em shopping, em lojas, é, a gente fica encantado com aquela roupa. Quando chega em casa, aquele encanto parece que não é o mesmo. Mas é porque tem toda uma atmosfera, tem um estudo de iluminação, às vezes de cheiro, você, vê, você sente cheiros em determinadas lojas, tem sons específicos... É sabe o que é do dinheiro indo embora é, e é interessante porque a gente tem que fazer com que esse cliente ele precise ficar naquela loja o mais tempo possível e ele não sinta que ele está gastando por isso que às vezes até digo, se você quer vender alguma coisa, não coloque o cifrão na frente, porque o cérebro ele entende que quando tem o um cifrão, você está gastando e não, investi... não fazendo um investimento. Então são estratégias e estratégias de mercado que tem que ser implementadas nessas lojas. Olha que interessante essa do cifrão, não sabia não. Vou perceber agora, quando estiver ali dando uma olhadinha de é, é vitrine. Ó, cifrão o e o 99... O cifrão já pula para trás. É, cifrão e 99. Se você tira o cifrão e quebra o preço para 99, tipo, se é 20 reais bota R$19,99, você nunca vai ler como R$20,00. Ah, mas 20 isso reais. é verdade, é verdade. Porque aí você olha, você já pensa que, ah, gente, é R$19,00, ainda tá ali na casa, né, na primeira decimal, quando você pensa 20 ah, gente, mas já é R$20,00. É a mesma coisa você pensar num produto de reais e R$99,99. Então, o nosso cérebro acaba sendo enganado nessa questão. Agora, sabe o que, que você falou, Manel, e que eu acho que é muito interessante a gente falar? É, por exemplo, aqui no, no, no nosso alfaja, sentaram várias pessoas que trabalham com a moda, né? Inclusive exportam a nossa moda e que levam daqui, por exemplo o, o, os detalhes do nosso Bumba Meu Boi, o brilho, o uso do canutilho, o uso né, do, do, do, das miçangas, que é tão tradicional no Bumba Meu Boi. Da mesma forma, vejo também levando muito é, a, a, a, a nossa confecção da raposa, onde você vê rendas, né, trabalhos ali lindíssimos, que às vezes é, é, de quantas gerações atrás, aquilo foi herdado e que é, você vê ali uma rendeira simples, humilde, fazendo um trabalho tão bonito e que é reconhecido lá fora e a gente vê a falta de incentivo até internamente e valorização do nosso público também como que a gente pode fazer para maximizar o trabalho dessas pessoas e mostrar o que, que o Maranhão tem de bonito e de belo, outro exemplo também o Vitor Dizenk que já teve aqui com a gente que é um estilista muito famoso de Minas Gerais ele já fez coleções e coleções inspiradas no Maranhão e são Vestido, gente, assim, que tem coleções, inclusive de alta costura, que são super valorizados. Vestidos bem caros. E aí você vê, poxa, ele veio aqui, captou o que é nosso e levou para o Brasil inteiro. Então a gente precisa também incentivar para que a coisa internamente também aconteça, né? Sim, isso mesmo. Para isso existe o Plano Nacional de Cultura de Moda, no setorial de moda. Quando o setorial de moda ele foi reconhecido, ele ainda não tinha seu plano aprovado. Ele foi aprovado ano passado junto com a minha gestão. Porque até então existe o processo de reconhecimento do colegiado. O colegiado tem trabalhos para é, criar diretrizes para o setor de moda com base no plano nacional e assim ser implementado. Essas diretrizes é que fazem com que nós produtores, nós criadores de moda, ou então sociedade civil em geral, coloque, pegue assim, o plano está aqui, chega para os gestores, chega para os produtores, e como está, as diretrizes já estão prontas, você pode cobrar com mais Maravilha. facilidade. Então, as pessoas, os, os produtores de moda daqui do Maranhão ou do Brasil todo, eles precisam ter conhecimento dessas diretrizes, tanto para criar, é, criar novas diretrizes, no caso que sempre falta, que a todo momento é, existem novas necessidades, é, e, e cobrar as diretrizes que já estão prontas. Executá-las. E para né? executá-las. É, é muito pertinente falar sobre essa, todas essas referências, é um dos planos, do, do, uma diretriz do plano que é a memória. É, hoje, no Maranhão, se a gente for perguntar o que, que a gente tem de memória de moda... Eu esqueci. A gente, a gente pode dizer é, que temos o Chico Coimbra, mas até então a grande população ainda não conhece o Chico Coimbra. Cadê o museu? Cadê é. os livros? Cadê as produções científicas? É então, a importância desses planos é fazer com que a gente tenha, primeiro, uma memória de moda para a gente criar subsídio de pesquisa e dessa pesquisa vir para a criação. Porque o design de moda que está saindo da faculdade, da universidade, se ele não tiver referência, é ele não consegue criar. É. E essa é a nossa grande dificuldade e no Brasil todo. E a gente, vai continuar importando... Né? a memória dos outros porque a gente de repente não tem conteúdo ali subsídio suficiente para você e a falta esse da material. identidade brasileira que no caso a gente pergunta o que é a identidade brasileira é a jovialidade e a diversidade E as pessoas não conseguem trabalhar com essa diversidade elas querem sempre seguir um padrão europeu eurocêntrico dos Estados Unidos porque lá existe um incentivo do governo para que a moda consiga trabalhar porque já são é, países que têm a moda agrada, aqui no Brasil a gente está engatinhando, então quando a gente identifica essa diversidade e vamos colocar essa identidade no mercado, a gente consegue esses grandes nomes, como tu citou, ser grande exponencial, hoje a gente tem marcas, é, já teve do é, Meu Boi para fora do país, é, então a gente tem essa identidade disseminada, só que ela precisa ser desenvolvida, então tem as incubadoras, tem os projetos de startup, é, tem as leis de incentivo e aí é importante ressaltar também que os planos nacionais, eles precisam ser é, apropriados pelos municípios e pelos estados. O estado do Maranhão, ele precisa de uma Secretaria de Cultura voltada para a moda. Todo município que estão assistindo a gente aqui, qualquer pessoa pode chegar lá no município e cobrar uma secretaria que seja voltada para o segmento de moda. Isso faz com que o nosso mercado consiga criar competitividade. Porque a gente, dê nos nossos interiores, chegam muitos produtos de fora. Cadê a produção? Nossos maiores polos é, de confecção, de indústria, de moda ou então de artesanato que vem, pro, que bebe na moda, estão nos nossos municípios, que não tem acesso a esses planos, a essas é diretrizes. Ai, gente, olha, torcer para que a gente consiga realmente ver a nossa moda, ver o nosso povo, a nossa identidade, aquilo que é tão nosso. É que possa realmente estar tá sendo divulgado e sendo valorizado, né? O reconhecimento acima de tudo. A gente sabe tudo isso, gente, é geração de renda, né? É torcer para que a gente possa ter tudo isso bem breve. Manoel, obrigada mesmo a tua presença junto com a gente, tá? Muito bacana, bate papo legal para você entender um pouco mais sobre moda, né, gente? Não só você ir lá numa loja comprar aquela roupa que todo mundo está usando, que todo mundo está vendendo. Moda vai um pouco mais além, tem um pouco mais aí de identidade por trás disso tudo, tem um conceito bem bacana por trás daquilo que você consome. Vamos fazer assim, a gente vai para um intervalo bem rápido.